Bom dia, daremos início à 46ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição dos Processos de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a Distribuição dos Assuntos da Lista de Sorteio Público. Item 1, Processo 48500008504 2022 -87. Atualização dos Valores da Tarifa de Serviços Ancilares das Tarifas de Energia de Otimização. E... Teo itaipu. Teo, teo, ita, ita, itaipu. e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças para o ano de 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Os processos dos itens 2, 3 e 4 serão distribuídos por conexão. Tendo em visto o artigo 4 da norma de revisão anel número 18. O item 2 é o processo 48.500.008785.2022.78, definição dos montantes de energia referente às centrais de geração termonucleares ANGRA 1 e 2 para o ano de 2023 e das cotas partes para o ano de 2030, nos termos do submódulo 12.6 dos procedimentos de regulação tarifária. O item 3 é o processo 48.500.008784.2022.23. Definição dos montantes de potência contratada e de energia elétrica da usina hidrelétrica de Itaipu, a serem comercializadas pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste no ano de 2023, bem como das respectivas cotas-partes para o ano de 2030. E o item 4 é o processo 48.500.5472.2014.58, estabelecimento de fatores de garantia física para 2025, e de definição de fatores de garantia física para novas distribuidoras e geradoras. E geradores cotistas de 2023, nos termos da Lei 12.783-2013. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 5. Processo 48.500.0087.11.2022.31. Requerimento administrativo protocolado pela Livup, Comércio de Alimentos LTDA, com vistas a modelar sua carga junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, como consumidor especial, com a finalidade de formação de comunhão de interesses. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 6, processo 48.500.0009, requerimento administrativo protocolado pela usina termoelétrica Pampasul S.A., com vistas ao expurgo de indisponibilidades ocorridas na usina termoelétrica de Pampa Sul. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando Item 7. Processo 48.500.0057.76.2014.15. Requerimento administrativo protocolado pela Câmara de Comissão de Energia Elétrica, CCE, e pela Fotovátil do Brasil Projeto de Energias Renováveis LTA, com vistas à anuência da ANEL à proposta de acordo referente ao procedimento arbitral FGV nº 19.2021. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 8, processo 48.500.077.91.2022.16, proposta do Operador Nacional do Sistema Elétrico para a opera operacionalização do processo de planejamento e programação da operação de usinas do procedimento competitivo simplificado de 2021, nos termos do disposto é, no parecer 70.2022 da Procuradoria Federal junta no Sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. É, item 9. Processo 48.500.00.68.66.2019.38. Requerimento administrativo protocolado pela Roraima Energia S.A. com vistas à revisão do plano de universalização rural. Faz o sorteio. Diretor Fernando. Item 10. Processo 48.500.0008.90.2019.63. Requerimento administrativo protocolado pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, com vistas à correção de erros materiais no módulo 3 das regras de serviços de transmissão de energia elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Item 11, processo 48.500.008796.2022.58. Recurso administrativo deposto pela eólica Serro dos Trindade S.A. Em face do áudio de infração número 3, 2017, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 12, processo 48, 500, 0, 0, 8, 7, 9, 5, e 2211. Recurso de Administrativo administrativa de para a Eólica, Serro Chato 4 SA, em face do auto-infração número 4 2017, lavado pela GERGES. Vamos sorteio. Diretor Elvio. Item 13. Processo 48.500.008797.2022.01. Recurso administrativo interposto depósito pela eólica Serro Chato 5 S.A. Em fase do áudio de infração número 5, 2017, lavrado pela GERGS. Diretor Alessandro. Item 14, processo 48.500.087.98.2022.47. Recurso administrativo interposto depósito pela eólica Serro Chato 6 S.A em face do auto de infração número 1 2018 lavrado pela Jergis. Um sorteio, diretor Fernando. Item 15, processo 4850008792 recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia em face do despacho número é, 7.660 2022, emitido pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso, AGER. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 16, processo 48.500.0025.64.2022.96, Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face do auto-infração número 13, 2022 Lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 17, processo 4850006009 recurso administrativo deposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão SA, em face do despacho 2529/2021, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT. No sorteio Diretor Fernando. O item 18 será redistribuído, tendo em vista que o diretor Fernan, é, Alessandro de Afonseca Cantarino declarou sem pedido de relatar o assunto. O item 18 é o processo 48.50.001.08.2015. 82, recurso administrativo depois pela Engie Brasil Energia S.A. Em faixa do despacho 2.260-2021, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, SRG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O diretor Elv Neves Guerra não pode parar do sorteio do item 19, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1 item 19 é processo 25, Pedido de reconsideração interposto pela Energias de Gaspar, SPL TDA, em face do despacho 3120 2022, E vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 20, processo 48, 500, 0, 5, 6, 19, 2021, 39 Pedido de reconsideração interposto pela Energias de Gaspace PLTDA, em faixa do despacho 3.124.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. diretor Ricardo Lavorado Tini não participará do sorteio do item 21, conforme será o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. O item 21, processo 48.500.003.000.2022.71, Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidrelétrica São Francisco, chefe em fase da resolução autorizativa 12983 2022 Vamos ao sorteio. Diretor, é Item 22. Processo 48.500.08793.2022.14. Pedido de impugnação apresentado pela Brook, Brookfield eh, Energia Comercialadora LTDA em face de decisão emitida pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica. Então, sorteio. Diretor Alessandro. Item 23, processos 48.500.000.3984.2020.28, 39.83.2020.83 e 39.82.2020.39, termos de intimação 4, 5 e de 2022, pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG. Com propósito de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas Ciranda 1 a 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 24, processo 48.500.0017.47.2021.11 e outros. Autorização para sol do Piauí 4, geração de energia LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Hélios 5A8. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 25. Processo 48.50.0065.96.2021.80 e outros. Autorização para a ONSUNA Energia Participações LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Alto São Francisco 1 a 3, 6, 13 a 16. O sorteio. Diretor Fernando. Item 26. Processo 48.500.0043.10.2020.41 e outros. Autorização para pacto de geração e transmissão LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas solares 144 a 152. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 27, processos 48.500.39.96.2021.33, 39.95.2021.88 e 39.98.2021.22, autorização para o complexo fotovoltaico Irmãos Coragem SPL ltla implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Irmãos Coragem 1A3. Diretor Alessandro. Item 28, processo 48.500.0028.98.2014.50. Autorização para ventos fortes, geradora eólica SA, implantar e explorar. A central geradora eólica, união dos ventos, 20. Vamos sorteio. Diretor Fernando. Item 29. Processo 48.500.65.20.2021.54 e outros. Autorização para o Complexo de Geração de Energias Gameleiras, S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas gameleiras 1 a 11. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 30, processo 48.500.067.24.2019.71, autorização para a Lara Central de Tratamento de Resíduos LTDA, implantar e explorar a usina termoelétrica URI-LARA, ou URE-LARA, não sorteio. Diretor Fernando. Item 31, processo 485000056222021 alteração de características técnicas da usina termoelétrica PORSUD-1. Sorteio. Diretor Elvio. Item 32, processo 48.500.001288.200242. Recomposição do prazo de outorga da usina hidrelétrica Estreito, outorgada ao consórcio Estreito Energia Sest. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 33, processo 48.500.07259-2022-91. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação em favor da Energética Águas de, da Pedra, S.A., das áreas de terra necessárias à usina hidrelétrica Dardanelos. Eu sorteio. Diretor Fernando. 834 será distribuído por conexão ao processo 485000006 sorteado ao diretor Ricardo lavalato Tili na 34ª Sessão de Pública Ordinada de Distribuição de Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. 834, processo de mesmo número, 485000006 202219 declaração de utilidade pública complementar para fim de desapropriação, em favor da Agrícola Sete Campos, LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Cachoeira. Esse então foi o diretor Ricardo. Item 35, processo 48.500.08.484.2022.44, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da EDP, Espírito Santo, distribuição de energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Fonte Grande. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 36, processo 48.500.008.483.202.08. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da EDP Espírito Santo distribuição de energia SA, das áreas externas necessárias à implantação da estação repetidora Atílio Viváqua e ao acesso à estação. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 37, processo 48. 48.500.008.485.2022.99. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição administrativa. Em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Alfredo Chaves e acesso à estação. Diretor Elvio. Item 38, processo 48.500.008.486.2022.33. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Das áreas de necessárias à implantação da estação repetidora Rio Bananal e ao acesso à estação. Eu sorteio. Diretor Fernando.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 Item 40, processo 48.500.008488.2022.22, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de sede administrativa, em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Pedra do Holandês e ao acesso à estação. Vamos ao sorteio? Diretor Ricardo. Item 41, processo -2022 13 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da COPEL, distribuição S.A. Das, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação AVE-Norte. E para fins de instituição de subestação administrativa das áreas de terra necessárias à implantação da estrada de acesso à subestação. vamos ao então, sorteio. Diretor Elvio. item 42, processo 48.500.008.582.2022.8.1 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, desapropriação em favor da Copel de S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Maltaria Campos Gerais e para fins de instituição de sede administrativa das áreas de terra necessárias à implantação da estrada de acesso à subestação vamos ao sorteio diretor Alessandro Item 43, processo 48.50.0083.71.202.49, Declaração de utilidade pública para fins de instituição de saúde administrativa. Em favor da Ananaí, transmissora de energia SA, das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Bateias, Curitiba, Leste. Circuitos 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 44, processo 48.500.08.564.202.08. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da MES-4, Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Passo Real e Juiz 2 na subestação Cruz Alta 2. Vamos ao sorteio? Diretor Ricardo. Item 45, processo 48.500.008565.2022.44. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da MES 4 Energia SA das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Passo Real e Juiz 2, trecho Passo Real Cruz Alta 2, na subestação Cruz Alta 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 46, processo 48.500.0035.40.2021.73, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 10.342.2021, que trata de, da declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor das empresas Brenner de Geração Solar Janaúba SP1-13. LTDA, das áreas internas necessárias à implantação da linha de transmissão substação elevadora BRX, Janaúba, substação Janaúba 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. E item 47, processo 48.500.14.49.2021.13. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anal permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores-relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 46ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos 2022. Muito obrigado, muita boa semana, bom jogo hoje e cuidem-se.